Oi, eu sou o Evandro Sangueto, o anfitrião que vai te apresentar um punhado de soluções que você está buscando. Então, é sonho antigo seu sair da cidade grande e morar numa cidade menor ou ir morar no campo, mas aí a pergunta ou várias das perguntas, mas será que vai dar certo? Eu vou me adaptar e minha família vai se adaptar? Ok, tem aqui um punhado de soluções para você. A primeira delas é a co-housing Gaia Terra Nova. Uma casa de classe média, no campo, pertinho da cidade, né? com toda a infraestrutura para você passar de dois dias a alguns meses para fazer essa experiência. Será que eu vou me dar bem no campo, numa cidade pequena? Aqui você pode ter essas respostas. E, de repente, você resolve que aqui é uma região legal. Nós estamos na Mantiqueira, sul de Minas. Aqui é município de Piranguinho. Piranguinho é a capital nacional do pé de moleque. Legal, né? E aqui do lado, Itajubá. Várias indústrias, uma grande universidade, outra universidade. A Universidade Federal de Itajubá é centenária já. Um pouco mais adiante, Santa Rita do Sapucaí, com Inatel. Aqui é o Vale do Sapucaí, o Vale do Silício Brasileiro uma região de alto IDH. Então, de repente você gostou daqui, OK? A gente vai buscar o melhor terreno, casa para você. Vamos fazer a prospecção aqui na região de acordo com os seus interesses. Achou o um lugar legal, uma imobiliária parceira nossa, com gente que entende isso que nós estamos falando, vai fazer toda a documentação e vai te auxiliar nesse processo. De repente comprou o terreno e Quer é fazer um diagnóstico da área, o, o que seria melhor fazer, onde construir, a gente faz isso. Levantamento topográfico do, do terreno, plane altimétrico para poder planejar direito, o planejamento ecológico, o, planejamento, o design ecológico, design biofílico do lugar, né? o zoneamento do lugar é com a gente também. É um punhado de, de serviços. Aí, de repente, você quer construir a sua casa. Ok, temos engenheiros, engenheiro topógrafo, civil, arquiteto, que vai dar todas as soluções integradas para ter um ambiente é, construído, integrado a um ambiente natural. Legal? Então, dá uma olhadinha aí nos descritivos do que a gente está oferecendo e entre em contato. Forte abraço!